like so you home. E aí, galera, bem-vindos ao canal G-Scape Oficial. A g vai oferecer mais uma opção de ponteira para a Horn 600. Agora o sistema Full 421 com a opção da ponteira Mini GP, com apenas 20 centímetros de comprimento, aonde proporcionou um ronco extremamente esportivo para ela. Vamos conferir mais esse desenvolvimento G-Scape. Psycho.